Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 6 Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para ajudar aos nossos amados irmãos na IBD e convido você a se inscrever, é uma escolha sua, você se inscrever, que nosso canal, deixar seu like, compartilhar e ajudar mais pessoas com a EBD. Amém? Vamos lá, lição número 6, os dons de poder, é o nosso tema deste, desse domingo. Nosso texto, está tem Atos 8, versículo 6, que nos disse e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, tá? Então, nós vamos ver aqui, Nessa lição, como é necessário a manifestação dos dons espirituais. A verdade aplicada desse, cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja, ok? Falar nos seus três objetivos, falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, ensinar que os dons de poder continuam atuais e mostrar a importância dos dons é, de poder, ok? Vamos aqui, nosso texto de referência, tem João 14, versículos 12 e 13, e Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6. Por favor, você lê aí, que eu vou continuar aqui com o nosso comentário, ok? Na introdução, nos diz assim, Através dos dons de poder, a igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Estes dons de poder são fundamentais para que a igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Então, meus amados, quando nós falamos de igreja, o conceito de igreja né, é dentro da eclesiologia e dentro da ciência da religião Tá? Uma religião é aquela, a, aquela comunidade que manifesta o sobrenatural. Então, dentro da cena religião, se não tem a manifestação tá? do sagrado, não é religião. Tá? Então, isso é muito importante, porque a igreja cristã tem essa manifestação do sobrenatural. Tá? Ela deve estar sempre focando nesse objetivo, a ação do sobrenatural. Na parte 1, temos dons relacionados a poder, dons da fé, a fé especial milagrosa e o dom da fé em ação no Antigo Testamento. Tá? Porque a imagem de fundo, da do navio afundando, lembrando que Paulo né, usa um desses dons de poder, tá, é o dom, né, para que esse, esse dom da fé, esse dom especial, tá, para que ele possa, né, é, agir numa circunstância especial, tá. Nós vamos ver aqui. Enfatizaremos três dons que se encontram na relação apresentada por Paulo em sua carta aos Coríntios: Fé, dons de curar e a operação de maravilhas. Esses três fazem parte do grupo dons de poder. Os estudiosos têm identificado seu grupo como dons de poder e Stanley Horton identifica os mesmos também como dons do ministério à igreja e ao mundo. tá? Então, é muito importante termos essa visão tá? que os dons de poder são para benefício né, do ministério, para servir a igreja e principalmente ao mundo, tá? para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, conheçam a sua ação sobrenatural mediante as ações dos dons de poder. No 1, nós temos o dom da fé. É Indispensável considerar que a fé como dom é diferenciada da fé natural, da fé salvífica, da fé como doutrina, da fé no livro de Gálatas como virtude do fruto do Espírito. né? O dom da fé possibilita, tá? Esse é o conceito do dom da fé, tá? Possibilita ao crente receber o poder sobrenatural e fazer uso em momentos que só a intervenção divina pode mudar as circunstâncias. Então, isso é muito importante essa definição do dom da fé, tá? O dom da fé é um poder extra, é uma fé extra, onde muda, tá? Há uma intervenção divina, Onde pode mudar as circunstâncias né, extremas que estão ocorrendo. Só para dar uma esclarecida mais é, para você, rapidamente vamos definir aqui. Fé salvífica é o quê? É despertada pela proclamação da palavra de Deus. Então, a pessoa ouve e nasce a fé. Né? Ao ouvir a palavra de Deus, ela é despertada. Fé como doutrina visa a permanência do crente vivendo de acordo com a sã doutrina. Então, às vezes, como Paulo perseguia a fé, né? quando diz perseguir a fé, está falando a doutrina, o ensino. É, fé como fruto do Espírito, que consiste nas virtudes cultivadas do crente na comunhão com o Espírito Santo. Então, é um fruto. A da comunhão, essa fé com o fruto do Espírito. E a fé natural, que resulta da observação da natureza, ou seja, toda pessoa comum, seja crente ou não crente, pode ter fé, na, fé natural. Os grandes filósofos gregos, né como eu, Heráclito né, e outros, Sócrates, Platão, chegaram né a entender que a ou existência de um Deus superior, de um ser superior, que eles não sabiam nomear quem era, tá? Mas isso é uma fé natural, olhando, observando a natureza, se chega à conclusão que existe um Deus Todo-Poderoso. A fé especial, ou milagrosa, né? visa capacitar o membro do corpo de Cristo para enfrentação ou enfrentamento de situações especiais. Visa o proveito da igreja de acordo com a vontade do Espírito Santo. É muito, muito importante esses pontos é, que o nosso autor colocou, que é o dom tá é algo que o Espírito Santo decide dar a uma pessoa. Tá? nunca é um mérito tá muito claro isso o dom do Espírito Santo seja qualquer dom, não são méritos é algo que Deus dá então 1 Coríntios 12 versículos 7 e 11, nos falam claramente isso e não se destina a atender interesses pessoais né ou seja, não é porque eu quero tá é o Espírito Santo quem dá, esse dom pode incluir a capacidade espiritual especial de inspirar fé nos outros como fez Paulo a bordo do Nabio em meio tempestade, tá? Esse esse ponto que eu coloquei, essa imagem, né? No início aqui, tá? É, veja, Paulo e já estavam no <risos> barco sendo castigado pela tempestade, pelos ventos, pelas águas, aos ondes do mar, e eles, ele disse, Paulo disse que desesperamos da vida, ou seja, vamos morrer. Só que à noite vem o anjo e disse, né? Olha, não, vão morrer. Ninguém vai morrer. Diante dessa palavra, tá? Paulo manifesta essa fé especial. aí tá, simplesmente ele pega o pão e, e ele convida o povo, tá, As pessoas que estão nesse barco. A comer pão. Ele disse, olha, o Deus é quem eu sirvo, de quem eu sou, enviou o seu anjo e me disse que ninguém vai morrer. Ele pega o pão, ora e começa a comer e distribui para o povo comer. É interessante, porque ninguém morre. Tá? O barco afundou, afundou, mas ninguém morreu conforme a palavra do Senhor. Tá? Isso é uma fé especial. Então, o dono da fé também está em ação no Antigo Testamento. Como esse está na travessia do mar vermelho, tá? É uma fé realmente extraordinária. Ele, diante de todas as circunstâncias adversas, tá? Ele dá a sua palavra segundo a ordem do Senhor, segundo o poder que ele recebe, poder delegado do Senhor, e abre-se o mar, tá? O profeta Elias também, quando desafia os profetas de Baal, de acera, faz descer fogo do céu. Daniel demonstra uma fé sobrenatural ao permanecer orando ao Senhor. Mesmo sendo sabedor que isso poderia lhe custar a própria vida. Né? Interessante a postura. né Quem tem um dom da fé, ele tem uma postura muito firme diante das adversidades mais extremas. tá e Diante daquilo que a é, as questões exteriores está dizendo, não vai dar nada, vai ser problema. Ele tem uma personalidade, uma postura firme, tá? Dons de curar. Vamos ver três pontos. A razão de ser conhecido como dons de curar, a relevância destes dons para a igreja e ninguém pode dizer que possui esse dom. Então, vamos ver aqui. É através desse dom que o Espírito Santo oferta ao crente o poder de Deus para que seja capacitado a fim de realizar a restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais, tá? Veja, é, a razão de ser conhecido como dom de curar, ou dons, né? Podemos constatar na Bíblia que esse dom se encontra no plural, né? devido às duas palavras no original ser expostas desta maneira. Então, a, a própria é, a Bíblia original do grego nos traz assim no plural. Por quê? Sobre este dom, o teólogo pentecostal Horton, ele disse, assim parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura, pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer nas necessidades de casos especiais em ocasiões especiais, tá? Então, dons de cura, né? Às vezes, é um tem um chamado mais específico, tá? Isso é se você estudar mais claramente, você vai perceber, tá? Que no ministério de Filipe, há mais um tipo de curas, né? No ministério de Pedro e João, tá? E assim na história, é... Os dons são mais especificados para uma área. Cada um tem uma chamada mais específica. Tem muitos dons, tá? Agora, quero abrir um parêntese aqui. Que não precisa você ter dom de cura para orar por o um enfermo se você simplesmente conhece a palavra de Deus, tá? Estou falando de uma fé fundamentada na palavra. Jesus disse... Todos aqueles que crerem, né, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, esse, esse, essa fé tá, pertence a todo cristão. Orar é fundamental na palavra. Agora, dom de cura tá, já é algo sobre, é, algo, vou dizer assim, além. É tá? uma convicção além que nasce né, nesse ministério do dom de cura. Ou de curas, né, dons de cura. A cura divina faz parte da obra redentória por Cristo na cruz, né? Então aqui eu falei de Marcos, 1615 né? Que Jesus nos disse ir por todo mundo, pregou o Evangelho, né? E aqueles que creem, né? Nós colocamos as mãos, as pessoas são curadas. Por quê? Porque o profeta Isaías já nos deixou claro que no mesmo sacrifício que Jesus leva sobre si os nossos pecados, quando Jesus é crucificado, no mesmo sacrifício também acontece outras questões. Veja, verdadeiramente, ele enfatiza, né? ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste muita atenção nisso na linguagem que o autor está usando. O profeta Isaías deixa claramente aqui, veja os verbos, os verbos estão no passado. Ele tomou, ele levou, né? fomos sarados, tá? Todas essas conjugações verbais nos mostra que Deus, tá? 700 anos antes de Cristo, ele já vê o futuro e já vê sacrifício consumado e Jesus levando as enfermidades. Então, aqui não é uma promessa de cura simplesmente, aqui é uma, uh, um fato está sendo declarado pela palavra de Deus, tá? E você vai ver que Pedro confirma do mesmo jeito, dizendo que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tá? Esse é um fato. Então, fundamental nessa palavra, você pode orar por qualquer pessoa para Jesus curar, tá? Sem necessariamente ter o dom da cura. Ninguém pode dizer que eu esse dom. Né? Os dons de curar é uma capacitação específica em circunstâncias que exigem atuação divina do Espírito Santo na vida do crente. Ninguém pode dizer, eu tenho o dom de cura. Né? Como se este dom poss... pudesse ser possuído e ministrado a ver o prazer da pessoa. Eu vou falar a mesma coisa que eu disse semana passada na aula anterior, é que assim como uma pessoa não profetiza quando ela quer, né Assim também o dom de cura não é só quando a pessoa quer, tá? É uma ação específica do Espírito Santo para um determinado momento. Cada cura necessita de um dom especial, não a pessoa, é, o dom, né? Mas por meio daquela pessoa para o indivíduo doente, de forma que Deus receba toda a glória. Ele é quem cura, tá? Então, Deus usa a pessoa quando ele quer. É tá? claro, é muito importante nós também percebermos que o mesmo Espírito que nos dá é o mesmo Espírito Santo que nos coloca um desejo à busca desse dom. Paulo disse que tanto querer como efetuar vem de Deus. Tá? Isso é muito importante, porque se eu procuro, né, é porque o Espírito Santo está me motivando a entrar nesse ministério. Tá? Operação de Maravilhas. Esse dom não é por mérito humano. Né? O dom de Operação de Maravilhas acompanha toda a Bíblia e o dom de Operação de Maravilhas no Novo Testamento. É Só conferindo aqui, está tudo certo. Então vamos lá. Operação de Maravilhas. Por este dom, o Espírito proporciona o poder de Deus ao crente a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante uma operação divina. Como nos mostra a Bíblia, esse dom é difundido pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade para desenvolvimento da igreja, que é o corpo de Cristo. Este dom não é por mérito, mais uma vez enfatizando isso. Dons não são mérito, tá? não é porque você pagou preço, não existe isso. tá? Dom é um presente. A Bíblia diz a transparecer em suas páginas que esse dom como uma manifestação do poder sobrenatural, que o Espírito Santo possa à disposição da igreja, para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Assim, se desejamos receber este dom, devemos recebê-lo e usá-lo para a glória do nome do Senhor, sempre para a edificação da igreja dele. Tá? Então, uma só vez deixando claramente isso, tá? que o objetivo é que o Senhor seja glorificado em cada dom. Bom, o dom de operação de maravilhas acompanha toda a Bíblia. Vemos este dom por todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. O ministério, o terreno de Jesus, foi marcado por operações de maravilhas, assim como dos apóstolos, e estando disponível para a Igreja de Cristo até os dias atuais. Este dom parece ter sido uma das credenciais dos apóstolos, mas não era restrito a eles. Eu lembro que Filipe era diácono e a Bíblia diz que se fazia grandes maravilhas pelas mãos de Filipe, tá? Então, não é algo é, limitado aos apóstolos. Por exemplo, que nós temos alguns um exemplo que eu coloquei do onde de operação de maravilhas, né? Ressurreição. Tá? Quando Jesus ressuscita Lázaro... Isso é um dom de maravilhas, não é dom de curas, não é dom de fé. Isso é maravilhas, porque naturalmente já estava no oposto. Aí exige-se uma, uma ação do dom de maravilhas. Transformação de água em vinho. Né? Jesus, ele vai, é, você sabe das boas de Caná, né? Transformar água em vinho. Multiplicação dos pães, detenção do céu e lua. Tá? lembra lá no Antigo Testamento né? acontece esse fato tá com Josué ok? isso é o dom de maravilhas dom da operação de maravilhas no Novo Testamento vemos também no Novo Testamento a operação de maravilhas além de socorrer o necessitado como um sinal de Deus que chama e atrai as pessoas para ouvir a mensagem acerca de Cristo para a conversão Exemplo, é quando Pedro e João se dirigiam ao templo para orar e encontram o um homem coxo desde o ventre da sua mãe. Veja, aqui não é manifestação da cura, tá? Aqui é um dom de maravilhas, porque aquela pessoa né, está coxo desde o ventre da mãe. Ou no Ministério de Teatro, agora há pouco, né? É, alguns anos atrás, né? É, ele orou por uma criança que não tinha globos oculares, né? E nasceu os globos oculares, tá? Então, isso é dom da, da operação de maravilhas, tá? Muito bem. Meus amados, Deus abençoe. Nós falamos que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, tá? Nós devemos estar conscientes disso, ir adiante, sempre buscando mais de Deus, né? eu quero dizer mais comunhão, tá? Ensinamos que os dons de poder continuam atuais e mostramos a importância uh, dos dons de poder, amém? Deus abençoe, meus amados, uma boa vida para vocês e que o Senhor os abençoe, amém? A paz do Senhor Jesus. Lembre-se de inscrever-se no canal, deixar seu like, compartilhar a paz do Senhor Jesus.